É, esse vídeo ele tem a intenção de falar sobre as políticas da assistência social básica mas eu vou me voltar mais especificamente à questão do cadastro único, né, que é a porta de entrada para é, os benefícios sociais né? nas três esferas, federal, estadual ou municipal é, com isso também eu vou me voltar mais, eu vou me referir, mais à questão do CAC Centenário, né, porque essa apresentação eu fiz para esse centro de referência, então, vamos voltar mais para ele do que para a questão dos outros em si, né? mas eu vou falar o endereço dos outros também. É, por motivos né, de alguns problemas que nós tivemos, o CREA Centenário está funcionando no CREA Centenário, né, que fica na Rua Turim, próximo à Praça do Centenário. No Rua Turim, sem nome, no bairro Centenário, próximo à Praça do Centenário. E essas espe especificidades da pandemia, ela trouxe novas dinâmicas né, para o nosso atendimento. Então, agora a gente está atendendo a é, questão de uma demanda reduzida. Então, só casos prioritários, a questão de cadastros só com questão de bloqueio de benefícios. Ou se é, o usuário for querer dar entrada em algum tipo de benefício, né, o programa de prestação continuada. Então, a gente está com essas demandas em si. Então, a gente precisa dessa compreensão devido a essa especialidade e a situação especial que a gente está vivendo. O nosso centro de referência, né, que é o Cray Centenário, ele é dividido entre nós, a equipe técnica. Né? Existe, nós temos também a equipe volante e a equipe volante é representada dessas duas técnicas. Né? A Joelza e a Fernanda, eles ficam no bairro Guaraceli e o Olímpico. Os outros bairros é o eu, sou psicólogo, fico com o bairro 13, Setembro, o Marechal Rondon, o Caimbé e o Liberdade. A Elizabeth fica com o Centenário, Cinturão Verde, Nova, Nova Canaã, Cambará e Pricumã. A Rita fica com o Buritiz, Jockey Club e Asa Branca. E a Fernanda pega ainda o bairro Tancredo Neves. Esse aqui, como você pode ver, é o mapa né, que foi retirado do Google, Drive, do, do Google Maps e aí ele dá uma noção do território. É, vamos agora especificar a questão do cadastro único, que é a questão mais importante que deve ser explanada em si aqui agora. Né? É, o cadastro único é disciplinado por esse decreto né, de 2007. É, ele, basicamente, ele é a porta de entrada para a questão dos programas sociais. E ele visa identificar e caracterização das as famílias, é, principalmente as famílias de baixa renda, todo o território brasileiro. Né? Pode se cadastrar essa especificidade. Qual seria o critério? Famílias que recebem até 3 salários mínimos, ou têm a renda per capita de até meio salário mínimo por pessoa. Famílias que têm é, renda a mais que isso podem se cadastrar. Podem, mas aí, nesse caso, elas vão ter que vincular esse cadastro a pertence a algum tipo de programa. Então, tipo, ela já vai, se ela está inscrita naquele programa, então, e é um pré-requisito para aquele programa, ela ter o cadastro único. Então, nessa situação específica, ela vai poder ter o cadastro, né? O responsável pela unidade familiar RUF ou o responsável familiar URF, ele deve comparecer a um centro de referência de assistência social, é, de, de, levando em consideração a abrangência né, desse centro com relação ao bairro que o usuário reside, é, com ao menos um documento de identificação original seu e das demais pessoas que moram na residência. O que, o que, é que acontece? É, é necessário que se tenha menos um documento, mas é bom que se leve todos que tiver, né? Porque é melhor percar pelo excesso do que pela falta. Então, tipo, documento que você tiver, você leva. Às vezes, carteira de trabalho, às vezes é, essas incoerências de que você tava e não deu baixa e aí há um pouco tempo você estava trabalhando de carteira assinada, então é bom que você leve na hora que você for fazer o seu cadastro, né? Lembrando que o cadastro é da família, e essa questão da família não envolve só a questão do vínculo sanguíneo. Ela vai levar em consideração que todas as pessoas que vivem nessa unidade familiar e comungam da despesa, né? compartilham as despesas para a manutenção né? do dia a dia, sua despesa de alimentação, de energia e tal. Então, se elas comandarem e compartilham dessa despesa, elas vão ter que constar num único cadastro único é, então, o responsável é, pela unidade familiar, o RUF, ele deve apresentar obrigatoriamente o CPF. O CPF é obrigatório, mas é o que eu estou falando. Se tiver todos os documentos, é bom que leve. Originais, não vai gastar com gélio, não vai gastar com nada. Então, tiver todos, leve no dia. As demais pessoas, elas podem apresentar qualquer documento, é, mas eu estou falando também, leve todos, né? É, para o cadastro das famílias indígenas ou quilobolas, elas têm uma especialidade em si. Né? Então, é, o RF vai precisar do CPF em si. Ele pode levar qualquer um daqueles documentos que estão listados dentro do cadastro único. Inclusive, para os indígenas, o RANI, que é o registro da administração de nascimento indígena. Então, ele pode, o RF pode levar esse documento para fazer o cadastro único. É, se a família possui crianças ou adolescente em idade escolar, ela tem que levar a declaração da escola, né? Deve ser apresentada. Então, a criança, desde a idade escolar, tem que levar a declaração e o adolescente, até 17 anos, né? Levar a declaração dele quando for fazer o cadastro, porque o que acontece? A maioria dos programas é, da assistência social, eles são condicionados. Então, o que, é, o que seria isso? apresentam condicionalidades para que você faça parte desse programa em si. Então, se você for fazer o cadastro e você tem criança na sua família, se você não leva é, é, a declaração escolar, não adianta que você não vai precisar nenhum tipo de programa, porque todos vão precisar que a criança esteja na escola. Né? É, os dados para o cadastro único entrar no sistema, eles dão cerca de um mês para o cadastro normal, e, para a questão do BPC, ele vai demorar, ele é, bem, é um pouco mais rápido, né, cerca de duas semanas, ele já cai no sistema. O cadastro é da família, como eu já falei, por isso todos os membros que dividem essas despesas na mesma residência devem constar no mesmo cadastro único. É, o cadastro único, ele é um mapa representativo das famílias mais pobres e vulneráveis do Brasil, né. Pois ele apresenta o que? Ele vai ter determinadas características específicas, como a composição familiar, endereço, a característica do município, o acesso a serviços públicos, é, a questão de saneamento básico, as despesas mensais. Ele também vai constar dados pessoais dos componentes é, da família, como a documentação civil, a qualificação é, escolar, a situação no mercado de trabalho. Então, tudo isso vai ajudar para você é, ter uma noção dessas famílias, uma noção apurada e traçar essa questão das políticas públicas de assistência social. É, o basicamente questionário ele vai ter, ele responde a tudo, 80 quesitos padronizados, com né, o conceito de BGE. As regras de atualização ele, é a cada dois anos, ou que haja algum tipo de mudança, né? algum tipo de mudança significativa, você pode atualizar ele mesmo antes desses dois anos em si, mas a questão da atualização é com dois anos. E após quatro anos ocorre a questão da exclusão lógica, que ele cadastra, vai sair do sistema é, A coleta de dados são padronizados e normalizados em todos os municípios do território nacional. É, o que, é que acontece? Como é que esse cadastro único? Esse cadastro único, ele vai ser feito através de quê? De uma entrevista. Ela é autodeclaratória, ou seja, o que a pessoa falar não vai necessitar, não vai necessitar no momento de comprovar. Mas o que, é que acontece? Posteriormente, vai ter uma checagem, né? o sistema vai checar, e caso haja divergência com os programas tal, e tal, o cadastro vai cair em averiguação. Caso essa averiguação não seja assinada, pode ser que o cadastro ele vai ser dado como improcedente. Então, tipo, é autodeclaratório? É. Mas a pessoa, tipo, ela não vai poder... Ela fala o que ela, basicamente o que ela quer na hora, mas essa questão vai ser... A posterior vai ser checada se as informações eram verídicas ou não. Caso não seja, o cadastro pode ser dado como improcedente. Tá aí, o cadastro único ele é basicamente assim como ele é feito, né, a estrutura física dele. aí 40 questões sobre moradias e situação da família, 60 questões sobre documentos, escola, trabalho e renda. É, ele, é, ele serve como base pra, de entrada para mais de 30 programas né, é, da assistência social, dentro das três esferas do governo, federal, estadual e municipal e ele ajuda a traçar essas políticas públicas é, de assistência social, né? Tá. Aí se fosse falar e dizer quais são os principais programas, por exemplo, estaria comum de cabeça o Bolsa Família, né? O programa Bolsa Família (PBF) que ele vai contemplar famílias com renda até então, né? Que ainda vai ser discutido ainda a política, como vai ficar esse corte de renda. Seria família de extrema pobreza que vai até R$ 89,00, essa recebe uma variável, mesmo sem ter criança, né? Ela vai receber a variável de extrema pobreza e crianças e, e famílias de acima de R$ e até R$ 189,00. Caracterizado é, com família em situação de pobreza, né? Mas aí, no caso, só vai receber o bolso de família se tiver criança ou adolescente, isso dentro da escola essas tá, essas faixas de renda que eu estou citando são faixas de renda post, é, anteriores, né? Provavelmente elas vão ser modificadas, mas aí vai ser uma situação é, mais definida, né? Ele também, também foi colocado, provavelmente vai continuar sendo colocado para a questão da concessão do auxílio emergencial, né? Aqui foi pagado a, as primeiras rodadas que teve e agora está em tramitação para ser botado de novo, a questão de mais, se não me engano, três parcelas e R$ reais Então, também o, auxílio, o cadastro único serviu de base para o auxílio emergencial. Programa de RK, RK, RK, o PET, né Programa de RK, do Trabalho Infantil, também utiliza o, o cadastro único, e dentre outros problemas em si, né? Há também a questão dos descontos, há a questão da facultatividade de baixa renda do INSS, né? Que é para mulheres domésticas que não têm uma ocupação, então ela comprova, isso tem um processo burocrático do INSS, mas tem que haver também a questão do cadastro único. Aí, se eu não me engano, a líquido de contribuição vai para 5%, eu acho. Isenção da taxa de concurso público, né? A carteira do idoso, que eu vou falar mais na frente, mais um pouco sobre ela. A tarifa social de energia, né? dependendo da faixa etária da renda, no SISU, nas políticas de cota. E o estatuto da juventude, que é o IDJ, que eu vou falar mais na frente também. É... Tá. O benefício de prestação continuada, que é o BPC, ele contempla duas faixas. A faixa dos idosos e a faixa das pessoas com deficiência. Qual é o primeiro passo para se ter o BPC? Possui o um cadastro único. Você ter esse cadastro único, após que você ter esse cadastro único, você vai se atentar para determinadas características em si. Né? É um benefício de um salário mínimo e aí os preceitos que ele vai ter vai ser o quê? O idoso é acima de 65 anos e os deficientes físicos eles vão ter que ter um laudo. Né? E ter uma renda é, per capita de um valor inferior a um quarto do salário mínimo, né, o salário mínimo vigente na época, tá, cumprindo os pré-requisitos, o que, que o beneficiário vai fazer, o usuário vai entrar no meu INSS, tá aí o, o, o link, né, ele vai fazer o que nesse, entrando no INSS, ele vai fazer o agendamento dele, né, ele vai solicitar esse agendamento para que ele tenha a perícia, no caso do idoso, a perícia social e no caso do deficiente, a perícia social e a perícia médica. É bem importante frisar que o deficiente não tem um rol específico de doenças em si. O que é, o que, é que acontece? O médico que vai avaliar se a, a, a situação patológica que aquela pessoa está no momento, é, ela está numa situação... Então, agravando acho que isso impossibilita a questão da vivência dela em si, da questão dela obter renda. Então, o que acontece isso todo vai passar por essas perícias. A perícia social, que vai ser feita, e a perícia médica, no caso dos, das pessoas que estão é, dando entrada como deficiente. É, esse basicamente é como quando você entra no INSS, você vai vir aqui e entrar, né? Caso você não tenha conta, você vai ter que criar a conta aqui. Ó. Caso você tenha a conta, já você vai incluir o seu CPF. E aí vai clicar em avançar. E aí depois vai ter a. Digitar sua senha. E aí você vai vir aqui em agendamento. E em agendamento você vai clicar lá na questão do benefício, né? E vai ter lá idoso ou deficiente. Aí depois que você clicar lá. Você vai ter que seguir os passos, né, todo passo a passo, até gerar o seu comprovante, né, o comprovante que você deu entrada no processo do benefício de prestação continuada. Tá, a carteira do idoso, ela é para pessoas idosas, né, a partir de 60 anos, que tenham renda mínima individual de até dois salários mínimos. Para isso, o primeiro, o primeiro passo que a pessoa deve ter é o cadastro único. Depois que você confeccionou o cadastro único, ela pode dar entrada no benefício, é, na carteira do idoso. Essa carteira do idoso agora, ela trouxe uma novidade esse ano, que é a possibilidade de você fazer ela pela via digital. Eu vou colocar o endereço embaixo para vocês, quem quiser acessar. E fazer ela pela via digital, né? Então, tipo, o usuário mesmo pode fazer sua carteira de indústria na sua casa. Caso ele não tenha acesso ou tenha dificuldade, ele pode procurar o CRAS E o CRAS pode fazer essa solicitação para ele. para ele gozar desse benefício, né? Tá. Há também a questão do ID jovem. O ID jovem, ele é destinado para jovens de 15 a 29 anos né, de idade. Não precisa ser estudante, pré-requisito ter cadastro único e renda familiar de até dois salários mínimos. Então, se você já tem a questão do cadastro único, é, já está, já foi confeccionado, está dentro do sistema, você pode acessar o link aqui do ID Jovem e solicitar é, a sua identidade jovem. Credenciamento de estacionamento é, a, ela é destinada a pessoas idosas e deficientes. Né? Até então, a última informação que tive tá, funcionava na sala 40, é, no Centro de Atendimento ao Cidadão, que é no Antigo Terminal do Caimbé. Lá você vai ter toda a informação em si, mas você, para você obter essa questão da, da credencial de estacionamento, você vai preencher um formulário tem que levar as cópias né, de RG, CPF e comprovante de residência e o um laudo médico para a pessoa deficiente. O idoso é a partir de 60 anos. Pois, aqui, vocês podem ver, é a questão de todo o, o território de abrangência e todos os CRAs que possui dentro de, da cidade de Boa Vista. Né? A Secretaria... Municipal de Gestão Social, ela fica na Avenida Major Línguiz, é, no antigo prédio onde funcionava a cultura inglesa. Aí vem os crais aqui, né, os territórios de abrangência, aqui vem o Crais São Francisco, que fica próximo ao antigo colegio né, no centro. O Crais Pintolândia, aqui é o território de abrangência, o Crais Pintolândia aqui fica na Praça Germano Sampaio. CRAS Cauamé, CRAS União, Território de Abregência, né? Crais do Leite, Território de Abrangência e o Crais, Centena... o Crais Nova Cidade. Né? Tá. Os CREAs é, eles foram divididos, né? Até então só, só existia um CREAS em Boa Vista. Agora é, existem dois CREAS, né? que são centros de referência especializada de assistência social né, da cidade de Boa Vista, aqui eles já vão fazer a questão da média complexidade, né? já tem uma quebra de direito, e aí eles vão ser encaminhados para um desses centros de acordo com a territorialidade, e aí eles são divididos por área de acordo com a demanda né, a demanda específica, vai ter uma equipe em si que vai é, fazer esse atendimento, ou seja, Principal demandas, demanda de quebra de direitos, né, vão ser encaminhado para um desses dois CREAs, o CREA Centros ou o CREA Centenário. Tá. Aqui a rede de atenção psicossocial em Boa Vista. É, primeiramente falar sobre os, o centro de atenção psicossocial, né, os CAPS. O CAPS2. Em Boa, Boa Vista tem o CAPS 2, CAPS 3 e o CAPS 3 AD. O CAPS 2, ele não precisa de encaminhamento, quando você for lá e vai fazer a questão do acolhimento, né? Geralmente, eles, as demandas que eles vão atender são demandas persistentes e crônicas, né? E ele é mais voltado à questão do atendimento infantil. Ele fica nesse endereço, que fica bem próximo à prefeitura, né? O centro de atenção psicossocial CAPS3 ele também não precisa de atendimento, também ele está mais voltado para a questão de demandas persistentes crônica. Ele estava funcionando no Monteiro Lobato, mas ele já voltou para o endereço dele, normal, que fica na Avenida Capitão N é, Garcês, bem próximo à Praça das Águas. Né? O CAPS AD vem relacionado com transtornos e uso abusivo de drogas álcool e outras drogas ou é, transtornos que são decorrentes desse abuso de álcool ou outras drogas, então esse é o CAPS-AD, né, CAPS-3-AD, é, ele fica aqui no Alvorada, também tem um ambulatório de psicologia e psiquiatria da UISAM, aí lá, nessa questão do, do ambulatório há uma necessidade de encaminhamento e eles atendem as demandas voltadas, demandas leves e moderadas. Fica logo atrás da clínica especializada do coronel morto, né? As unidades básicas de saúde, eles são a porta de entrada para o sistema em si, né? O sistema de saúde, mas devido a especificidade do, do momento, é, eles adotaram uma nova dinâmica, então, os atendimentos psicológicos foram é, é, redistribuídos, né? Então, até o então, momento que a informação que tive era que sua unidade Jardim Caramanha e a unidade do bairro Pouco, estavam fazendo atendimentos psicológicos presenciais, né? voltados para demandas de baixa complexidade. Aí, são os conselhos tutelares, o conselho tutelar 1, ao território de abrangência, o endereço, ao conselho tutelar 2, território de abrangência, o endereço, Conselho tutelar território 3, território de abrangência e o endereço, né? Caso a família tenha mais demandas, as demandas, da questão da criança e do adolescente, caso tenha fazer uma denúncia ou alguma coisa específica relacionada à criança e adolescente, se dirigir a um desses três conselhos de acordo com o território de abrangência. Então, basicamente é isso. A apresentação, né, é uma apresentação breve, mais introdutória, para que a pessoa entenda é, a questão da a questão das políticas públicas voltada para essa questão da assistência social básica. Então, Vou deixar os links que eu vou colocar é, sobre, ter mais informação na descrição do vídeo. E espero que todos tenham satisfeito e que tenham levado um, uma boa explicação a todos e o agradeço a todos que me ouviram durante esse tempo. Então, muito obrigado. Vou finalizar agora a apresentação.